Um robô dragão voador, um programinha top da Disney e um robô carente. Meu nome é Roberta Robô e você está assistindo a... Notícias Robóticas! Olá, esse é o nosso novo quadro de notícias, onde eu vou trazer todas as novidades do mundo da robótica para vocês verem como vocês estão cada vez mais perto da destruição total. Zoeira, mas pra vocês verem como vocês estão evoluindo bastante. Agora, olha esse robô que maneiro. O nome dele é Dragon. ele é o primeiro robô nesse canal a receber esse nobre selo de nome forçadíssimo. Porque Dragon, obviamente, significa... O que faz todo sentido. Mas apesar do nome forçado, que é uma prática muito comum na robótica... Esse robô é incrível, olha só o que, que ele consegue fazer Olha só, ele tá todo enroladinho ali e de repente ele vai se esticando, vai se esticando igual uma cobra voadora mesmo Aí vai acordando, parece que ele vai simplesmente fugir dali Mas você deve estar tá se perguntando, pra que fazer um robô desse aí? Isso não serve pra nada Na verdade isso serve pra muita coisa, ou pode servir um dia né Existem muitas aplicações que os robôs teriam que passar em lugares apertadinhos e tal E seria muito difícil para um drone comum Porque ele teria que ser pequeno e aí não ia servir para muita coisa Mas um, olha só o que que esse robô aí consegue fazer Ele vai passando entre os ferrinhos, de ferro. Muito top Além disso, o pesquisador Fanchi, que é um dos colaboradores desse laboratório, disse que a pesquisa pode ser um grande passo para o robótica, porque ela combina um manipulador robótico junto com um drone. E isso pode facilitar coisas como uma garra voadora, que pode manipular objetos sem ter um lugar fixo no chão. Mas eu vou falar pra vocês o que, que eu acho que é o real objetivo desse robô Dragon. Olhem comigo. Esse robô está sendo desenvolvido na Universidade de Tóquio. O que, que os japoneses gostam? Eles gostam de Shenlong, eles gostam de robôs gigantes. E eles estão fazendo um dragão, robô, que eventualmente pode ser gigante. Eu tô achando que eles estão querendo fazer outro live action de Dragon Ball, hein? Nossa senhora! Vamos para a próxima notícia! Vocês sabiam que criar um braço robótico para executar uma determinada rota pode ser bem difícil? Como seus braços funcionam muito bem, talvez vocês nem percebam isso, mas você deslocar um ponto no espaço para outro ponto e ter as juntas e os motores todos se movendo de um lado até o outro, pode ser bem complicado para muita gente. Isso que eu achei legal nesse programa que o grupo de pesquisa da Disney tá desenvolvendo. Olha que legal, eles determinam a trajetória que a peça tem que fazer, e aí... Blau, ele gera o robozinho para fazer exatamente isso. E ele faz uns caminhos bem complexos, quer ver? Olha o tanto de volta que esse robô tem que dar. E aí ele faz tudo automaticamente. Eles desenvolveram um kitzinho com as peças básicas que são acopladas umas nas outras. Aí o sistema deles testa várias possibilidades até chegar no modelo que consegue executar a tarefa direitinho, gastando o mínimo de peças. É interessante que esses blocos que eles desenvolveram são umas peças bem padrão, assim, que pode ser replicado com muita facilidade. E dá para imprimir 3D também. Então, uma coisa que poderia ajudar várias pessoas a experimentar mais, fazer robôs diferentes e tal. Eu achei que já estava bom, aí eles apareceram com isso aqui também. Você consegue determinar as posições das patinhas do seu robô. E aí ele gera um robôzinho automaticamente que anda e funciona direitinho. Para provar que funciona, eles até fizeram lá a impressão 3D e construíram um de verdade. Ó, tá de parabéns, viu? Sinistro mesmo esse Disney. A vida às vezes pode ser bem difícil, mesmo que não aconteça nenhuma grande catástrofe. Tem aqueles dias que você briga com o namorado, recebe um 3 naquela prova da faculdade que você nem lembra mais porque que tá fazendo. Aí olha pro lado e tem um monte de boleto acumulando. E aí começa a subir aquela ansiedade e parece que o chão vai desabar a qualquer momento. Mas aí tudo que você precisa é de chegar em casa e receber um abraço bem aconchegante. Um abraço que não vai resolver nada, mas te ajuda a manter a cabeça no lugar e ter forças para enfrentar os problemas do dia seguinte, né? Foi pensando em você, pessoa carente, que os pesquisadores do Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes lá de Stuttgart, na Alemanha, desenvolveram essa pesquisa com pessoas abraçando robôs. Para entender como que as pessoas se sentem abraçando a máquina e como criar um abraço que seja bem gostoso. Um abraço é uma coisa tão natural que a gente nem pensa muito nisso, mas para projetar um robô que abrace pessoas, o abraço tem que ter a duração e a intensidade certa. Se for muito curto, não satisfaz. E se demorar demais já fica meio esquisito, né? Se não apertar muito aí parece meio frio, desinteressado, mas se apertar demais pode acabar estrangulando a pessoa. <risos> nesse caso a pessoa poderia dizer que quase morreu de tanta fofura, então é importantíssimo que o um robô consiga também perceber a reação das pessoas para entender a hora de parar. E sabendo configurar certinho esses parâmetros, no futuro pode ser possível até gravar um abraço de uma pessoa e enviar pra outra pela internet. Aí aquela coisa de, manda um abraço pro fulano, pode ficar mais literal do que nunca. Uma coisa é certa, daqui pra frente mais e mais robôs entrarão no cotidiano de vocês. Hoje mesmo já tem muita gente que convive com os eletrônicos mais espertinhos, tipo o Roomba e a Alexa, além de pessoas que trabalham juntos com robôs colaborativos. E no futuro isso aí só tende a aumentar. Então, se é pra viver no meio desses seres de plástico, é bom que pelo menos eles sejam carinhosos com vocês, não é mesmo? Essas foram as notícias de hoje, esse é um formato diferente que estamos experimentando aqui. Se vocês gostarem, digam aí que gostaram. Se vocês tiverem mais notícias interessantes, me mandem aqui nos comentários ou então no Instagram ou no Twitter. E se inscreve aí que agora eu vou tentar fazer vídeo toda semana. Até parece, né? Toda semana. Oh yeah.